olá vamos mais a uma encomenda estive à espera durante bastante tempo desta encomenda esta foi uma das encomendas que ficou no Reino Unido retida com estes problemas que tivemos na, na alfândega por causa daquele problema que estava a haver com as encomendas do, da China e arredores ora isto sempre continua a vir assim bem embrulhadinho Aqui como ninguém quer a coisa. Isto não é nada mais nada menos. Do que o frame do 214. Ora o 214. Está aqui. O framezinho. Onde traz aqui o nosso módulo de energia, a nossa placa de energia vai controlar a energia depois para a nossa controladora isto é um OSD não faz parte do, aqui do kit do frame veio foi na mesma encomenda mas é um OSD simples para podermos ter as configurações do drone no, no ecrã mas mesmo a mesma descrição aqui do, do OSD. Ah, e traz esta fitinha. O kit é constituído por vários pacotes. O pacote que eu escolhi foi o que trazia a fita. Aqui a placa de energia. E o frame. Onde temos aqui uma fita. Eu por acaso gostei desta fita. As fitas que eu tenho comprado. Não são tão resistentes. Esta parece ser mais resistente. Falando aqui nesta zona. Isto é tudo inteiro. Para já estou a gostar da fita. O um, um marker do sistema. Vou testá-lo para ver se ele dá os 5 e os 12V que aqui diz. Improvisei aqui para ligar aqui o, a placa. Ligar aqui uma bateria de 14V. Liguei aqui uma bateria 4S. Tenho aqui a minha placazinha acendeu. Agora vamos confirmar o negativo do 5V. Dá 4,97. 96,97. Está dentro das médias. E ali no 12V, no 12V, dá 11,90. 11, está dentro dos parâmetros. Está bom. Assim tenho a certeza que posso ligar ali 5V ou 12V, que não vou queimar mais os meus componentes. Vimos aqui a placa de energia. Agora falta ver aqui o frame. Ufa! Só o frame vem aqui com a parte de baixo do frame, as peças que é para depois proteger a controladora e a fixar a câmara, os pilares e os parafusos. Ora, o frame, a parte de baixo do frame é bastante grossa, tem 4mm de espessura. cerca de 4mm de espessura, é muito bom, torna com que o frame fique bastante, bastante rijo a parte de baixo, que é onde vai segurar os motores e que vai suportar o resto da nossa, do nosso drone. Depois traz aqui mais umas pecinhas, que serão as laterais e a parte de cima. E esta aqui vai ser onde a fita depois vai aqui entrar. E é onde é posta depois a bateria. Depois tenho que ver como é que eu ponho isto. Já fica ali metida no sítio. Aqui também tem uma espessura de... 1,5. Depois tem aqui mais umas pecinhas de 1,5. De 1,5. De 1,5. De 1,5. E de 1,5 uma das coisas que eu já estou a ver e que peca estas peças devia ser um pouco mais grossas, pelo menos de 2, porque de 1,5 provavelmente vai partir nas primeiras quedas. Os pilares são de 30 mm, irei montar isto e ver se chega para aquilo que eu depois quero fazer no drone. Tem aqui as peças para segurar a controladora o freio também. Os parafusos. Parafusos em nylon, as porcas em nylon. Os parafusos metálicos para apertar os pilares. Falta mostrar uma coisa. A condutividade. Como veem, tem condutividade, é preciso ter cuidado, apesar que no exterior não está a passar energia, deve ter uma camada de proteção, mas se não sou colocar do lado, aqui na zona dos parafusos, por exemplo, vai estar a passar energia pelos pilares, por isso temos de ter cuidado com isso. Agora, vou montar isto Está montado, não me custou muito. Fiz a montagem cerca de menos de 10 minutos. Tive ali um pequeno contratempo com estas peças aqui lá atrás, que eu não estava a ver como é que as encaixava cá. Aqui atrás tem uma segunda peça, onde pode ser usado ou não, para apertarmos os nossos VTX ou outro, as antenas. Podemos estar a usar aqui esta peça ou não. Eu meti a cabo no que veio. É só para mostrar como é que isto pode ser montado. Ora, ainda me sobram muitos parafusos. Eu, em princípio, vou precisar mais 4 destes, grandes, para poder chegar aqui a estes parafusos, para, para apertar os parafusos de nylon. Onde depois eu vou encaixar este aqui. Ora, vamos ver aqui um pormenorzinho. Ora, ele assim montado está a pesar. 88 gramas. Este frame, vai ser um frame onde eu vou fazer uma série com ele. Depois de acabar a série do meu primeiro drone, do F450 com a APM. Vou começar a série a montar este. Onde posso dar a hipótese de ser montado este. Ou este. Este aqui, vai ser a eletrónica deste igual neste. Um, onde a única coisa que vai mudar de um para o outro vai ser mesmo o frame. Como bem este tem o um frame em X. Mais perfeito. Este o X já não é tão perfeito. E é mais pesado também. Mas a eletrónica vai ser toda igual. Vou fazer aqui uma medição. que agora estava aqui a montar isto e estava a ver que se calhar não podia correr muito bem. Ora, eu para poder ter a minha placa controladora nesta para ficar tudo lá dentro. Tenho 27 27 e meio, Tenho os 27 e meio, onde neste aqui vai ser a ajusta. Por isso, o que eu vou a eletrónica é deste. Como vem aqui os esques é 4 em 1. Como eu tenho aqui muito espaço, neste aqui já não vai ter tanto espaço mas a ideia é construir a parte eletrónica toda desta neste, o material já cá está todo quase para este, falta uma controladora que já chegou a Portugal na série depois eu vou mostrar este e o como, vou, como é que montei, mas neste porque este aqui acho mais engraçado apesar de ser um pouco maior se eu puser em cima, aqui vai ser onde vai ser, encaixar a câmera como veem, consegue ser mais largo os motores vão estar mais afastados, mas será mais leve e vai ser outro tipo de voo. Resumindo, o kit traz aqui o marca de sistema que é onde controla a energia e os ESCs para quem quiser usar os ES separados e de onde podemos ir buscar sempre 5 e 12V para o resto da dos componentes elétricos. Fiz o teste e está a funcionar bem. Os 5V têm os 5V e os 12V têm os 12V. Aconselho sempre a fazerem esse teste antes de experimentarem e funcionarem com a placa. Onde traz a fitinha e, para segurar aqui a bateria por baixo. Isto é para ficar com a bateria por baixo. É para poder equilibrar melhor o peso e, e é mais fácil ter a bateria em baixo e equilibrar o peso com a bateria em baixo do que ter a bateria em cima. Depois tem esta proteçãozinha aqui vai ser onde nós vamos colocar a nossa câmera. Onde podemos também depois colocar uma outra câmera em cima. Já tem já aqui o ângulo para quando a gente vai a voar a câmera ir a direita. Não sei se irei usar a Xiaomi. Acho que é mal empregada para andar aqui aos tombos. Se arranjasse uma câmera ainda de um valor mais baixo, mas com alguma qualidade, iria usá-la aqui em cima, onde ainda traz muitos parafusos e algum material, as porcas, como se precisar das porcas de plástico, os pilares com porca e parafuso e também devem comprar aquele kitzinho que eu vou deixar aqui assim o card, com aquele kitzinho onde tinha pilares, porcas e parafusos, todas em nylon. São kit muito bom. E não se esqueçam de deixar aquele gosto. Partilhar com os amigos. E se não forem subscritos. É só subscrever. E até já.